Bem-vindo ao Papo Bitcoin, meu nome é Eduardo e esse é o episódio de número 15. MTGOX e as transações maleáveis. No momento que eu estou gravando esse episódio, as coisas no mundo dos Bitcoins estão bem conturbadas. E o problema ele não, não é, e até hoje nunca foi, com o Bitcoin em si. Sempre que acontece algum desses problemas, são sempre relacionados a alguns atores, algumas empresas, algumas corretoras, que enfrentam algum tipo de problema e por algum motivo o mercado todo entra em pânico achando que tudo vai acabar. Um tempo passa e tudo volta ao normal. E a bola da vez, mais uma vez, é o MT-GOX. Eu vou contar um pouco da história do MtGox, tentar passar um pouco o porquê ele tem essa importância toda e mostrar ao mesmo tempo porque é estranho ele ainda ter todo esse prestígio e esse poder de quando acontece alguma coisa com ele, todo mundo entra em pânico, etc. Primeiro de tudo, o que é o MTGOX? MTGOX é uma casa de câmbio que fica no Japão. Ela foi uma das primeiras casas de câmbio e durante algum tempo ela foi a maior casa de câmbio que operava bitcoins. Bom, primeiro de onde veio o nome MTGOX. MTGOX é a sigla em inglês para Magic The Gathering Online Exchange. Então, é um site que nasceu para troca de cartas, que é o jogo Magic The Gathering. Quem nunca ouviu falar é um jogo de RPG onde você é, joga com cartas e esse site ele fazia troca de cartas. Então, ele era um site que era exclusivo de troca de cartas. Em 2011, o dono do site resolveu transformar ele em um site para comercializar bitcoins. E foi aí que ele virou uma corretora de bitcoins. Quando ele começou a crescer, ele foi vendido para um cara chamado Mark Karplas. E, para se ter uma ideia do crescimento do site, de 2011, quando ele foi comprado, até abril de 2013, ele chegou a ter um crescimento que o tornou responsável por 70% de todas as negociações que eram feitas nas casas de câmbio em todo o mundo. Mas ainda em 2011 ele já mostrou os primeiros problemas. Ele teve a segurança do site quebrada por hackers e houve uma transferência ilegal de fundos e venda de bitcoins de todo o mundo, causou uma bagunça completa no site como se tivesse, todo mundo estivesse querendo vender e tudo mais. Isso foi normalizado depois, mas todo mundo que tinha conta no site de alguma forma acabou sendo afetado e na época o preço de Bitcoin caiu devido a esse fato, mesmo depois que tudo foi restaurado no site. Mas foi em 2013 quando as coisas começaram a ficar realmente feias para o MTGOX. Em fevereiro de 2013, uma empresa que o MTGOX usava chamada do Ola, para enviar e receber fundos dos usuários do site. Essa empresa simplesmente é, teve um problema com o governo por estar negociando com o MT-GOX, que fica no Japão. O governo acabou apreendendo mais de 2 milhões de dólares dessa, do, do mt -GOX, que estavam com essa empresa e isso fez com que os usuários que estavam tentando tirar ou colocar dinheiro no site simplesmente não conseguiam e a coisa ficava travada. Para se ter uma ideia, as pessoas receberam o que elas tinham tentado depositar ou retirar só três meses depois. Bom, com 70% do mercado, não é difícil entender porque o MT-GOX começou a virar referência para todo mundo que falava de Bitcoin, e o Bitcoin começou realmente a ganhar é, a imprensa muito nessa época, lá para abril, maio de 2013. Ele tinha um maior volume e também tinha o maior preço. Então as pessoas sempre quando querem falar o preço de alguma coisa, no caso do Bitcoin principalmente, elas pegam sempre aquela casa de câmbio que tem o maior preço e tomam aquilo como referência. E o MtGox, ele há bastante tempo, ele sempre foi o preço mais alto de todas as casas de câmbio, então ele era sempre usado como referência quando alguém ia falar quanto que está o preço do Bitcoin. Em junho de 2013 ele suspendeu as retiradas e aí só em julho ele anunciou de novo que as retiradas estavam funcionando nova, novamente mas teve algumas pessoas que tentavam retirar em julho e só conseguiram realmente completar a transação lá em setembro né? então isso já vinha dando indícios que o site já estava com certo tipo de problema o tempo foi passando, o preço do bitcoin foi subindo, foi subindo, foi subindo lá para outubro ele estava por volta de 200 dólares em novembro ele já estava chegando na casa dos 700 até que lá para o meio final de novembro ele chegou a valer 1.200 dólares no mtgox Aqui no Brasil nessa época o valor do Bitcoin estava em torno de 3.600 reais. Ainda em novembro tinha alguns sites que estavam reportando que tinham usuários que não estavam conseguindo retirar dinheiro do site, estavam com um problema na retirada, o site enrolava. Para alguns funcionava, para outros não funcionava. E estava uma coisa meio obscura. Ninguém entendia exatamente o que estava acontecendo, se era algum problema com algumas transações, se estava acontecendo com todo mundo. E começou a surgir burburinhos de que estava com problema o site. Aí, o que, que começou a acontecer? Quando você tem um site que você negocia bitcoins, você tem, acontece dois cenários. Quando você quer retirar bitcoins, a transação ela é teoricamente instantânea. Então você pede a retirada e a retirada acontece naquele momento. Quando você quer retirar dinheiro, demora três dias para compensar e cada site tem um prazo. Então é bem mais complicado você retirar dinheiro do que retirar bitcoins. Então o que, que muita gente pensou? Se é difícil, tá difícil tirar dinheiro, eu vou comprar os bitcoins e retirar os bitcoins. E foi uma época que o preço começou a subir novamente porque entre o meio de novembro que foi quando o valor atingiu o máximo de 1.200 dólares até meio de janeiro houve o problema da China que eu falei em um outro episódio e fez com que o preço caísse bastante mas lá para meio de janeiro o preço começou a subir de novo e provavelmente pode ter sido porque as pessoas tentavam comprar bitcoins para tirar os bitcoins de lá e tentar mudar eles para uma outra casa de câmbio só que os usuários que estavam tentando retirar bitcoins também estavam tendo problema. Os bitcoins simplesmente não estavam saindo do site. Então aquela coisa que era instantânea estava ficando demorada quase tanto ou pior do que o dinheiro. O tempo passava e cada vez mais usuários começavam a reclamar mais usuários apareciam reclamando que não estavam conseguindo retirar Bitcoin, que dinheiro aí que não conseguiam retirar mesmo, e os boatos começaram a surgir, estava tendo um problema, o que estava que acontecendo, e com essa desconfiança o preço do Bitcoin foi começando a cair gradativamente. Pouco a pouco, com o passar do tempo, o preço estava ficando cada vez mais baixo. Até que em fevereiro de 2014, o mt -GOX simplesmente cancelou todas as retiradas oficialmente. Não estava saindo nada do site mesmo, ele cancelou todas as retiradas e falou que ia dar uma olhada para ver porque achava que estava tendo problemas técnicos. Bom, o efeito desse anúncio obviamente foi instantâneo e o preço deu novamente uma despencada. O que é interessante notar é que nessa época o mt -GOX já não era mais a grande corretora que era em abril do ano anterior, de 2013 ela realmente tinha perdido muitos usuários, muito volume. Aqueles que tinham conseguido retirar o dinheiro lá em setembro, outubro de 2013, simplesmente saíram e mudaram de operador mudaram de casa de câmbio. Então nessa época ele já não tinha mais a força em termos de volume que tinha de outras épocas, mas ainda continuava sendo referência para sites e todo mundo que queria... Usar, falar do preço do Bitcoin, até porque ela continuava sendo o preço mais caro do Bitcoin. Independente do motivo, era o preço mais caro e era usado como referência. Outra coisa que é interessante notar é que independente se dava ou não para retirar os Bitcoins das outras corretoras, das outras casas de câmbio, todas as outras seguiam a mesma tendência. Então, quando o MtGox ia caindo um pouquinho, todas as outras caíam um pouquinho. Se ele subia um pouco, todas as outras subiam também. Então acaba se vendo o um movimento coordenado de todas as corretoras e todas ficam com o seu preço nivelado ali em relação umas às outras. Então quando dá 17 de fevereiro de 2014, o MT Gox vem, já que está todo mundo funcionando, menos ele, ninguém estava entendendo porquê, ele vem a público e diz que encontrou um bug no Bitcoin e que ele tá, vai procurar resolver para poder resolver todos os problemas que ele estava tendo. Bom, quando um site com o tamanho que tem, com a história que tem, e sendo ainda referência, solta uma nota dizendo que tem um bug no Bitcoin, que tem um erro no, no, no protocolo, todo mundo entrou em pânico total. Então teve gente que chegou a vender, o preço estava sei lá, 600, 700 dólares, teve gente que chegou a vender a 100 dólares o Bitcoin, querendo se livrar o mais rápido possível do, dos seus Bitcoins, para não perder porque a ideia que a pessoa tem quando algo acabou é que eu vou tirar o meu mais rápido possível. E ele acabou culpando quem não era o culpado, porque o problema nunca foi do Bitcoin. E esse bug que ele disse que encontrou chama-se transação maleável, que na verdade não é um bug. Então eu vou abrir um parênteses aqui para explicar o que é a transação maleável. Transação maleável ela é uma característica do Bitcoin e não um problema como o MtGox quis colocar na nota. Transação maleável é uma das coisas que faz com que o Bitcoin tenha o potencial que ele tem, que ele seja muito mais do que muitas pessoas apenas conhecem o Bitcoin como sendo uma, uma transferência de moeda de um lugar para o outro, dinheiro de um lugar para o outro. Ele acaba sendo muito mais do que isso, eu não vou entrar em detalhes técnicos para explicar o que seria, mas essa transação ela é uma das características que possibilitam essa, esse potencial que ele tem. Bom, o que seria a transação maleável? Quando você transfere o Bitcoin de uma pessoa para outra, isso é feito através de uma transação. Então é criada uma transação que tem o endereço de destino, o endereço de origem e a quantidade de Bitcoins. E apesar de só esses três elementos serem importantes para 99,99% das pessoas que vão usar o Bitcoin, Existem mais informações que você pode colocar nessas transações que não afetam essas três informações. E essas outras coisas são maleáveis, e por isso que a transação é chamada de transação maleável. Apesar de você não poder mudar a quantidade, não poder mudar o destino, não poder mudar a origem, você pode mudar esses outros dados e a mudança desses outros dados confere à transação uma característica diferente, que é ser uma transação diferente, apesar de transferir do mesmo lugar para o mesmo lugar com a mesma quantidade. Então, quando você tem duas transações que transferem do mesmo lugar para o outro lugar a mesma quantidade, você tem uma tentativa de double spending, que eu já comentei no episódio anterior. E a primeira transação dessas duas que entrar, que entrar na cadeia de blocos vai ser a transação que vale, a transação seguinte, quando ela tentar entrar, ela vai ser considerada inválida porque aqueles fundos já foram gastos, então você não vai conseguir gastar eles novamente. Ela vai ser considerada inválida e ela vai ser descartada e vai morrer. E por que que isso afetava o MT-GOX? Bom, funcionava mais ou menos assim. E aí agora eu vou fazer uma analogia para explicar como que acontecia no caso do MT-GOX. Imagina que você vai numa loja de sapato Compra um sapato, recebe um recibo pela que ela compra, vai em casa, forja esse recibo no Photoshop e no computador. Você vai forxer, forjar esse recibo e, ao invés de falar que o sapato custou 150 reais, você vai falar que ele custou 50 reais. Você volta na loja no dia seguinte e fala: olha, eu quero devolver esse sapato, nem cheguei a usar, tá novo ainda, tá na caixa. Eu quero devolver, não quero mais e eu quero o meu dinheiro de volta. A loja é obrigada a aceitar o sapato, mas quando ela pega o recibo, ela olha para o recibo e fala: Ah, você pagou R$500, reais, então toma seus R$500 reais de volta. Quer dizer, a loja vai estar tá dando para o cara 350 reais. Agora imagina se esse cara vai numa outra loja da mesma rede e faz a mesma coisa e faz a mesma coisa várias vezes. O que, que vai acontecer? Ele vai estar tá retirando da loja muito mais dinheiro. E por que, que isso não acontece hoje em dia? Mesmo que você mostre o recibo, o dono da loja vai olhar no sistema dele quanto realmente foi que foi pago por aquele par de sapato. Ele vai ver uma inconsistência e vai falar, não, você não pagou 500 reais por esse sapato, você pagou 150, então é 150 que eu vou te devolver. E é isso que normalmente acontece. Bom, e o que estava que acontecendo no caso do MtGox? Quando alguém pedia para retirar algum Bitcoin do MtGox, o mt -GOX criava uma transação para transferir os Bitcoins disso para o usuário que pediu a retirada. Esse usuário, já mal intencionado, pegava e capturava essa transação, porque a transação ela é conhecida por todo mundo, capturava essa transação antes dela entrar na cadeia de blocos, modificava esses outros dados que podem ser modificados, porque ela é uma transação maleável, modificava esses outros dados e tentava fazer com que essa transação chegasse o mais rápido possível no pessoal que minera e coloca as transações na cadeia de blocos. Então, quando ele conseguia fazer isso, a transação que entrava na cadeia de blocos era aquela alterada e a transação que o mtgox tinha gerado não entrava na cadeia de blocos porque ela era invalidada certo porque já tinha uma outra transação que já tinha gastado aqueles fundos bom o cara que tinha conseguido fazer com que a transação dele chegasse primeiro na cadeia de blocos ou, ou seja a transação que o mtgox tinha enviado foi sofreu pequenas modificações quando ele fazia com que essa transação chegasse primeiro, ele chegava no MTGox e falava, olha, você não me pagou, você não me pagou a transação que você tinha me falado, que tinha me mandado, não chegou na cadeia de blocos, ela foi recusada. Aí o MTGox falava, ah, ok, então. então eu vou te pagar de novo. Ao invés de analisar se tinha realmente acontecido a transação. Porque se ele fosse lá e olhado o endereço que ele tinha mandado para onde e com o valor, o, a informação estaria lá. Mas como ele procurou na transação errada, ao invés de procurar nos registros dele o que ele tinha mandado, então, ou seja, ao invés de olhar o sistema, ele olhou o recibo que ele tinha passado, e o recibo de alguma forma tinha sido alterado, ele acabou achando que tudo bem, eu posso pagar de novo, que a pessoa é, já é, não recebeu no caso. E quando isso acontece o site começa a perder bitcoins então chegou um ponto que quando eles anunciaram que tinha acontecido esse entre aspas bug no bitcoin todo mundo falou pronto então quer dizer que roubaram todos os bitcoins do mt gox e eles agora não têm bitcoins nenhum o que aconteceu o preço do bitcoin foi abaixo de 100 dólares em muito pouco tempo e todo mundo entrou em pânico achando que isso ia acontecer em todas as outras corretoras. Todas as outras corretoras, percebendo que esse problema poderia acontecer com elas, todo mundo fechou as retiradas para poder garantir que o sistema estava funcionando normalmente. E em um ou dois dias todo mundo reabriu novamente. Quem foi o único que não reabriu? O MTGox. Continuou com seu preço cada vez mais baixo e dando anúncios de que ia normalizar a situação em algum tempo e não dava prazos. E quando eles davam prazos, dizendo que ah, nós vamos fazer um anúncio dia tal, chegava no tal dia e eles não anunciavam nada. E no dia seguinte eles falavam que ah, a gente teve um problema, estava demorando, então a gente vai anunciar daqui a, daqui a algum tempo. E nunca davam prazo e quando davam eles não cumpriam o prazo. Então isso acabou gerando cada vez mais desespero em todo mundo. Inclusive nas outras corretoras. Mas nesse caso foi quando se percebeu que o preço das corretoras ficou realmente diferente. Todas as outras ficaram num patamar entre 500 e 600 dólares e o MT Gox ficou abaixo de 100. Então sempre que saía um boato de oh, o MT MTGox vai anunciar hoje, o preço subia um pouquinho, ia até 300. Aí quando o pessoal via que não ia anunciar nada, aí caía de novo para abaixo de 100. E por que as pessoas estavam vendendo absurdamente? Porque elas perceberam que o Mt. -Gox poderia não ter bitcoins para recompensá-las. Então o que elas pararam para pensar? Bom, se ele não tem bitcoins, eu não tenho como entrar na justiça. E a justiça hoje em dia a gente sabe que não tem ainda jurisprudência para lidar com bitcoins. Então as pessoas começaram a vender o bitcoins a qualquer custo e pensar que... Pelo menos se eu não consigo processar para ter meus bitcoins de volta, eu consigo processar para ter meu dinheiro, no caso dólares, de volta. Então as pessoas começaram a vender e realizar os prejuízos. É melhor ter 100 dólares ou 10 dólares ou 1 dólar do que ter zero bitcoins, porque estava todo mundo achando que o bitcoin já não estava lá mais no site mesmo, que eles tinham sofrido esse tipo de ataque e que conseguiram tirar todos os bitcoins do site sem eles perceberem. Só que nesse momento é que começa a aparecer as informações estranhas, porque nenhum site que se preza tem todos os bitcoins em sua conta, que é considerada a conta quente, que é a conta que está na internet e que é responsável pelas retiradas diárias, mais ou menos como o dinheiro que fica no caixa dos bancos, né? porque todo mundo sabe que os bancos eles não têm todo o dinheiro dele no, na agência ele tem alguma ali que é para aquela movimentação que acontece diariamente. Inclusive, se você tentar retirar uma quantia razoavelmente grande, nem precisa ser tão grande assim, se você chegar para retirar, sei lá, 5 mil, seis mil reais de um banco, eles não vão nem te entregar, eles pedem que você avise com uma certa antecedência para eles poderem se preparar para aquela quantidade. E assim como um banco, as corretoras normalmente não deixam os bitcoins parados numa conta na, que tem acesso à internet. Então, se alguém hackear o site, você tem acesso a uma certa conta. Assim como se você assaltar o banco, você só tem direito àquele dinheiro que está ali. Você não tem direito a todo o dinheiro do banco. Então, os outros bitcoins, o resto dos bitcoins, normalmente, sei lá, 90% dos bitcoins, estão fora da internet, estão guardados em um cofre, separado, não tem acesso nenhuma internet, então mesmo que você hackeie o site você não vai ter acesso aos bitcoins. E os bitcoins saem desse lugar separado da internet quando os fundos desse que está na internet acaba. Então é estranho você imaginar que eles não perceberam que eles estavam de alguma forma sendo roubados, porque era muito fácil perceber que o dinheiro acabou no site da internet, aí eu tive que tirar mais um pouco aqui do que está fora da internet, aí acaba de novo, aí eu tive que tirar mais um pouco, e isso não faz. não, não chama a atenção de ninguém? Quer dizer, não tem como você acabar. Lógico que você ia tomar aí algum prejuízo, mas seria um prejuízo mínimo ali de alguns bitcoins até você perceber que aconteceu alguma coisa. E aí acontece a, a grande bomba que sai uma, uma notícia que dizem então, que é um documento vazado interno do MT-GOX de falando que eles foram roubados em 750 mil bitcoins. Ou seja, um valor muito grande e um valor absurdo para ser roubado se você pensa nesse esquema de que eles chamam de carteira quente e carteira fria, né? Carteira quente sendo a que está na internet e a fria que está guardada fora da internet. Então é muito difícil você pensar. É, o pessoal já está fazendo cálculos aí e vendo que o cara teria que tomar prejuízo de 40 mil milhares de, de dólares por dia e por mês durante anos para conseguir perder esse tanto de Bitcoin, e ainda assim não, não ter notado nesse tempo todo. Então tá realmente muito estranho. Outras pessoas pensam que o dono do site pode estar tá querendo roubar os Bitcoins, mas também ninguém tem como provar isso. E, querendo ou não, é tudo boato, porque em nenhum momento o site afirma que ele perdeu todos os Bitcoins, mas ao mesmo tempo ele também não afirma que ele tem todos os Bitcoins. Mas aí depois com essa bagunça toda, em 25 de fevereiro, o site simplesmente sai do ar. Eles desligam o site totalmente, sem dar nenhum anúncio, todo mundo fica, entra em pânico de novo, desligam o site, apagam todos os tweets que eles tinham no Twitter e soltam uma nota depois de um, dois dias depois, dizendo que eles estão verificando e estão olhando e que vão reestruturar para poder voltar de novo. Então, todo mundo que tinha Bitcoin e dinheiro no site tá por enquanto, de mãos abanando e não sabe nem se vai ter ou não vai ter de volta. Já tem gente tentando processar o site, que deu como perdido mesmo tudo que estava lá, mas já tem muita gente que já está investigando aqueles endereços que o MTGOX usava para mandar os bitcoins quando ainda estava funcionando o processo de retirada. Então já tem gente falando que tem provas, que o MT-GOX tem pelo menos 200 mil bitcoins em alguma conta ou em uma coleção de contas. O pessoal está tentando se reunir, todo mundo que fez algum tipo de transação com o MT-GOX está tentando se reunir para conseguir juntar esses endereços e de alguma forma tentar mapear para ver se realmente os fundos desapareceram ou não desapareceram. Então está muita coisa nebulosa nesse momento. E tem muita especulação e pouco anúncio oficial do site. O pessoal está simplesmente tratando com o que eles conhecem e o que sai. Então, o um momento ainda é de muita instabilidade. O que é estranho e interessante ao mesmo tempo, porque o site vem dando problema há bastante tempo. As outras casas de câmbio funcionam normalmente, tem funcionado normalmente. Mas o preço ainda continua ali perto de 600 dólares e ainda há muita incerteza. Um dos grandes detalhes é que o preço, quando sair a notícia de que o MT-Gox possa voltar, o preço nas outras casas de câmbio acaba caindo, porque muita gente fica com medo das pessoas entrarem, comprarem no preço baixo, que provavelmente estaria no site, e vendesse nas outras casas de câmbio. Então começa a ter essa guerra psicológica e de tentar adivinhar o que vai acontecer. Em homenagem àqueles que já pediram episódios maiores, esse episódio já está ficando bem grande, mas eu ainda queria finalizar com duas coisas. A primeira delas é que as pessoas que sofreram com esses problemas do MtGox elas de alguma forma se arriscaram para isso, porque elas não precisavam deixar seus bitcoins no site e com certeza a minoria... É, deixava o Bitcoin no site para ficar fazendo o que eles chamam de trade que é ficar negociando o tempo inteiro muitas pessoas simplesmente deixavam lá tanto dinheiro quanto Bitcoin só para no caso do preço cair muito comprar se subir muito vender esse tipo de coisa de vez em quando e para esse tipo de posição você não deve deixar seu suas coisas no site você retira quando for o caso você vai e transfere de novo e faz a negociação porque você corre o risco de se der um problema no site, que foi o que aconteceu, você fica sem. Uma outra coisa que eu queria dizer é que não existe problema nenhum no Bitcoin, o Bitcoin continua como sempre foi, inclusive nesse meio tempo com essa bagunça toda tem acontecido notícias interessantes, como sites que já chegaram a vender mais de um milhão de dólares em bitcoins, ou o primeiro banco que é todo baseado em bitcoins surgiu lá no Chipre, são notícias que provavelmente estariam levando o preço de, do Bitcoin a um valor bem mais alto do que ele está hoje, mas por causa dessas boatos, incertezas e medo do pessoal, está tá impedindo que o preço suba. Então é isso, se por acaso você escutou leu que o Bitcoin teve um bug ou que o Bitcoin acabou, na verdade foi só um site que acabou e o Bitcoin não tem bug nenhum, Qualquer dúvida que você tiver, é só colocar no comentário. Entra lá no site para poder se inscrever. E é isso. Um abraço. Até mais.